Eu acho que é um vento. Tem fogo também espalhando. E a fumaça. E o salto Amor que sai muita fumaça. Minha dúvida é se a gente vai ter que sair daqui ou acabar no. impactos que vocês acham que a usina termelétrica vai causar em peruíbe e na nossa aldeia polui tudo aqui as árvores fica sem folha não dá fruto pra gente a gente fica é triste né eu desenhei um índio em cima do morro vendo o peruíbe todo destruído. falta esclarecer muitas coisas, porque começou só isso. Vai ter uma usina, ponto. E ninguém sabe o que, que é. Existem bastante dúvidas. A gente está tentando entender o que vai ser, quais os impactos mesmo que vai, que vai trazer para a natureza. Eles passam uma imagem que é bom, que vai trazer emprego. Só que eu acho que não é isso. Eles não estão mostrando a verdade. Por que esconder? Porque se eles contarem a verdade, ninguém vai querer. Eles lançaram esse panfleto no qual eles dizem que o projeto não vai alterar a qualidade do ar, que não vai provocar chuva ácida. Eles falam em compensação da atividade pesqueira, sendo que no próprio estudo está escrito que eles vão inviabilizar a pesca. As informações que a empresa passa, elas não são idôneas. Se vir... Vem... Esse elétrica aqui para Piruíbe vai prejudicar muito. Essa luta vai ser muito grande, né? Mas eu creio que a gente vai vencer, porque já vencemos muitas lutas, né? Tem que lutar, né? Tem que lutar sempre falo para vocês, a gente nunca conseguiu nada de mão beijada. Então é importante que vocês prestem atenção quando se falam sobre termoelétrica, sobre o que, que vai causar na natureza, porque são vocês que vão tomar a frente amanhã. Vocês vão lembrar da luta que nós tivemos, como a gente lembra das lutas dos nossos antepassados, porque a gente vai morrer, mas a luta vai continuar. Como o branco precisa de concreto, nós precisamos da mata. Porque o índio ele não faz parte da natureza, o índio é a própria natureza.